Olá! No vídeo de hoje eu vou te explicar por que você não precisa dos sete estilos universais para ter um estilo legal. Olá, eu sou a Marcela Damaso, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal e também sou especialista em armário inteligente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. Eu estou no Pinterest. Instagram e Facebook também. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, deixa o teu like e ativa o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui e eu posto sempre. Bom, eu quis, eu, faz tempo que eu queria trazer esse assunto dos sete estilos universais aqui porque eu já trabalhei com eles e a real é que eu não vi muita vantagem, sabe? Eu achei que os resultados foram muito superficiais. Então, eu resolvi mudar, né, a técnica como eu trabalhava com as mulheres para que elas tivessem mais autoconhecimento e elas tivessem resultados mais mais certos, mais precisos, resultados em que ela ficasse, essas mulheres ficassem satisfeitas com o teu estilo, com o teu guarda-roupa, com as compras, onde o vestir não fosse um, uma preocupação, mas fosse um prazer. Mas para você que não sabe ainda, né, o que, que são os sete estilos universais, eu vou explicar assim de uma forma bem sucinta, bem rapidinho, porque não é o meu foco hoje de falar, explicar e passar por cada um deles. Bom, são estratégias que têm como uh, base dois tipos de estilo e três é, que são, a gente, né, o pessoal chama de estilo base e três estilos complementares. Você pode pegar até três estilos complementares é, e dois de base, por exemplo. Tá? Tem algumas é, consultoras que trabalham de outra forma, com um só estilo ou com um estilo de base e dois complementares, mas isso fica a critério da consultora que usa esse tipo de estratégia. E aí, basicamente, você vai seguir os princípios dele. Né? Então, tem o romântico, o dramático urbano, esportivo, tradicional o estilo criativo, o esportivo e o sexy ou sensual. O glamouroso, existem vários nomes para isso. Então, basicamente, se você opta, né? Ah, alguém chega no teu armário e tal e vai identificar, olha, você por você usar mais roupas assim, você tende a ser mais romântica ou você tem um pouco mais do sexy, mas você também usa muita roupa esportiva. E às vezes isso não causa, porque a pessoa pode usar... Ah, o, as roupas mais esportivas realmente para praticar algum tipo de esporte. Para praticar, é, para ir para academia, para correr. E ela não consegue às vezes inserir isso no dia a dia dela. E a gente vê mulheres fazendo isso de uma forma muito legal. Tem várias influenciadoras aí que usam o, a, a, o esportivo no dia a dia e fica muito legal. Mas às vezes esse não é o lance da pessoa. E outra, por muitas vezes as pessoas não estão contentes, tá? elas não, não estão felizes com o, o look, né? com, a, com a imagem que elas estão passando, com as roupas que elas têm no, no armário e elas querem mudar, mas não sabem como mudar. Ou o estilo de vida não tem nada a ver com o que ela tem no armário. E ela precisa de um armário inteligente, sim, para mudar tudo isso para facilitar a vida, porque assim, o armário inteligente não é só, ah, que lindo, eu tenho um armário todo bonitinho, combinando, não é isso. Ah, eu vou ser estilosa agora, de jeito algum, você também tem isso, mas o que ele serve de verdade é para te dar praticidade, sabe, resgatar aquela autoconfiança que às vezes você não tem hoje no teu armário porque ele tá todo bagunçado. E quando eu falo bagunçado, pode ser de duas formas. Ele pode estar realmente bagunçado, revirado, com as roupas tudo lá, socada na, na gaveta, entulhada mesmo no, no fundo do armário. Como ele pode ter várias peças, de vários estilos, de várias cores. E você não consegue simplesmente entender qual é o teu lugar ali naquela fila do pão. Entender qual roupa que é legal, qual roupa que não é. Então... Muito legal os sete estilos universais, mas no meu entendimento, tá? Que eu já é, usei os sete estilos universais, ele não te dá uma base sólida, tá? Ele não te dá um, a oportunidade de você criar um estilo próprio. Eu sei que você não vai ficar usando só, se você é romântica ou dramática urbana, não vai ficar usando só preto, só... ou só frufru, quem é romântica, ou... Entendeu? Você vai colocar mais algumas coisas, mas eu acho que ele te impede um pouco de abrir, sabe, a tua mente, os teus olhos para a criatividade, para você criar novos looks e sair de caixinhas, tá? Ao meu ver, os sete estilos universais são caixinhas e você vai escolhendo ali ou vai identificando quais caixinhas você quer fazer parte ou você já faz parte dessas caixinhas. E eu falo isso também porque eu tinha certeza que eu era. Uh, uma pessoa que tinha um estilo criativo o estilo criativo é aquele que você tem você transita por todos os outros estilos e você consegue usar isso de uma forma legal só que, como tem esse, essa referência forte do criativo, né que todo mundo fala, ah, são as mulheres que estão na fila A dos desfiles, as grandes fashionistas, as mulheres que não têm medo de usar, de ousar e eu me achava assim, eu achava que eu gostava de muita estampa muita cor, e eu gostava de ousar e... A minha ousadia vem de uma outra forma. Ela não vem desse colorido, desse estampado. Um pouco mais sutil, talvez. Eu gosto muito do high-low, que é... Uh, já falei várias vezes aqui, mas eu sempre repito, porque tem gente que não conhece. E o meu intuito aqui é ajudar vocês a entender os termos de moda e a se vestir bem. Então, o high-low é quando você pega uma peça que é mais... Uh, baratinha, não é nem baratinha, que ela é mais é, mais casual, vamos assim dizer, e você coloca né uma outra peça mais uh, statement, uma peça mais chique, uma peça que salta mais aos olhos. E eu faço isso muito com jeans e com alfaiataria. Eu gosto muito de fazer essa essa né de transitar por esse por esse esses dois estilos. Então, a minha ousadia fica aí. Eu não preciso sair com várias cores, com a melancia na cabeça, desculpa quem faz isso, porque tem gente que gosta mesmo de aparecer. Eu não preciso disso para demonstrar o meu estilo e para falar que eu sou uma consultora, tá? Uma consultora de estilo. Eu tenho o meu estilo que é mais básico, mais minimalista, e eu ouso desta forma. O que acontece é que me faltava muito autoconhecimento. Então, eu, naquela ânsia de querer ser daquele jeito, eu achava que eu já era. E aí eu comprava tudo errado. Por quê? Eu achava na minha cabeça que eu tinha aquele estilo fashionista é, de usar, misturar e fazer tudo aquilo que o pessoal fazia e tá sempre, sabe, na moda, assim, usando todas as tendências. E aí eu descobri que eu não era assim, que muitas roupas no meu guarda-roupa me incomodavam. Só que eu tive que né, me ligar e ter autoconhecimento. Eu tive que buscar autoconhecimento. Porque não estava dando, estava ficando já insuportável e insustentável também. Porque eu comprava, comprava, comprava e não via sentido algum, e aquilo me frustrava. Tem gente que não se frustra. Tudo bem, não tem problema algum. Agora, se você está incomodada com isso, tem que ter autoconhecimento. Tem que buscar autoconhecimento para você entender aquilo que você gosta, o que você não gosta, para você fazer compras assertivas quando você faz compras assertivas é a melhor sensação do mundo. Mas vamos lá. Uh, você não precisa de ter um, um dos sete estilos universais também. Porque vamos imaginar que é você quem vai criar o seu estilo. Se a gente está falando aqui, e eu sempre falo sobre isso. Se você quer ter autonomia, você não quer ter uma pessoa comprando para você. Autoconhecimento é legal. Então você que vai criar. Eu não vou até a tua casa e falar assim, olha... Pra você, já que você trabalha, porque já me falaram isso. Ah, você que é negra, nosso o amarelo fica lindo pra você. Eu gosto de amarelo. A pessoa sabe que se eu gosto ou não gosto de amarelo. Ah, se você usar uma roupa super justa nossa com o teu corpo vai ficar lindo. A pessoa sabe se eu gosto ou não gosto de usar. Por isso que eu falo que são caixinhas que as pessoas vão colocando. Quando você tem autoconhecimento, você vai lá e você cria o teu estilo. Você identifica e fala, olha, é por aí. Existe lógico, né? No meu curso eu falo sobre isso. É, eu dou um panorama pra, de como você vai buscar né, o autoconhecimento. Então, tem o passo a passo para você, é, tem algumas ferramentas que, que te ajudam a buscar autoconhecimento. E também, eu bato muito nessa tecla, você vai começar também a entender, até a percepção de quais são suas referências de estilo. Isso é muito importante na hora da criação do teu estilo. E também, você vai ver as suas identidades de estilo, né? E aí você fala, ai, Marcela, mas eu não quero fazer parte disso. Nossa, que chatice. Pelo contrário, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Porque você vai se descobrindo e aí você fala, ah... Então, eu uso vermelho por causa disso. Eu tenho essa, essa referência forte do vermelho, que eu gosto bastante, eu descobri isso por conta da minha mãe. Minha mãe sempre usou batom vermelho, unha vermelha. O vermelho sempre foi a cor preferida dela. Só que eu nunca me liguei nisso. Até um dia que eu falei, nossa, por que eu tô comprando tanto vermelho? Por que eu gosto do vermelho? Por que, que isso, né? Eu me sinto bem. E aí você começa a resgatar, você vai puxando, sabe de onde? É como se fosse um fio. E aí você chega na pontinha dele e você fica, ah, agora eu entendo. E aí você começa a usar com intenção. Por isso que é um processo prazeroso. Ou se a pessoa fala, ah, mas por que você usa um delineado gatinho? Porque eu gosto de referências vintage. Eu tenho isso já em mim, é a minha. é, é uma referência de estilo pra mim. Da mesma forma que tem gente que gosta de gloss, ou que gosta da unha bem comprida. Ou que só usa preto, ou só usa branco, só usa cores neutras. Entende? Isso é uma referência, uma identidade. Tá tudo explicadinho lá. Pra você não chegar e falar, ah, tudo bem, eu sou uma romântica. Sabe? Você põe na tua cabeça que você... Não. Eu gosto... Agora tem nessa, essa moda né, do old money, que todo mundo tá... Principalmente as meninas mais é. novas que estão é, adotando isso, né, que são aquelas roupas mais clássicas, coletinho, é, sainha, aquele sapatinho, um bocassin, né, e aí você fala, ah, eu sou assim, entende que às vezes pode ser só uma tendência, uma coisa que é passageira, que você não, na verdade você não é assim, você só está usando elementos, e aí não adianta nada você entupir o teu guarda-roupa, de roupa assim, sendo que daqui 3, 4, 5 meses, um ano, você vai olhar tudo e falar nossa, que coisa horrível, por que, que eu usei tudo isso? Ou não falar, nossa, não tem mais nada a ver comigo e tira, né? De repente, são coisas, eu tenho algumas, algumas dessas referências do, desse estilo que eu gosto, eu gosto da sainha, eu gosto do colete, camisa, eu uso muita camisa, mocassim, mas eu não vou sair montada, né? de adolescente, ou old money, com esse estilo. Por quê? Porque eu tenho o meu estilo, então eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso comprar uh, esse tipo de tendência que vai me levar até um, um estilo X que eu estou buscando, que eu estou procurando, inserido no meu estilo. E o que que faz tudo isso acontecer? Né? O guarda-roupa inteligente. Quando você não precisa mais desses sete estilos, você não precisa mais dessas caixinhas, você começa a entender que tudo que está ali no teu guarda-roupa, você consegue usar. E quando ele é inteligente, fica muito mais fácil. Porque esse tipo de guarda-roupa, guarda-roupa inteligente, funcional, ele te desafia a ter somente peças essenciais. E, gente, peça essencial não é aquela peça de, de um estilo minimalista, básico. Não, o essencial é aquilo que você usa. Aquilo que é essencial para você. Então, não pode ser uma coisa ruim, não pode ser chata, não pode ser feia. Você tem que gostar, você tem que se sentir bem, tem que elevar a sua autoestima. Senão, não faz o menor sentido você ter. Da mesma forma que o guarda-roupa inteligente te proporciona uma maior facilidade para você fazer looks diferentes. Daqueles que você fazia sempre. Sempre aquela calça, com aquela blusa, com aquele sapato, com aquela bolsa, com aquele cabelo. Você começa a imaginar que dá, né, para colocar um vestido com uma camisa, uma saia mais curtinha com uma blusa bem largona, você consegue fazer essas misturas sem sair do teu estilo. Isso é que é mais legal. E sabe por que você não sai do teu estilo com um guarda-roupa inteligente? Porque ali vão ter as peças que fazem parte do teu estilo. Então, por mais que você faça as, as misturas bem malucas, você não sai do teu estilo. Você tá sempre ali com confiança, tá sempre bem vestida, tá sempre preparada, você sempre tem roupa para qualquer evento que você queira. Então, quando alguém te falar dos sete estilos universais, pensa, raciocina e vê o que é melhor para você. Já falei, Para mim... Para as minhas alunas, o método que eu uso, os sete estilos universais, não te dão uma base, é, uma base concreta e os resultados, ao meu ver, não é satisfatório, tá? Eles não são satisfatórios. Já com guarda-roupa inteligente os resultados que você vai ter de autoconhecimento, autoconfiança, você vai estar sempre preparada, vai se tornar uma mulher bem vestida e vai criar o teu estilo, eu acho isso muito mais prazeroso e agradável. E outra, por último, né, eu quero dizer que você vai parar de sofrer pressões, né? De ter que ter, must have, né? que o pessoal fala tanto, ah, você tem que ter essa roupa no inverno. Eu estava vendo hum, esses dias uma, uma pessoa falando, ah você tem que ter esses casacos de zebra. E eu falei, caramba, eu fico imaginando assim, qual a porcentagem da população que vai sair com casaco de zebra neste inverno. Tá? Detalhe, neste inverno. Eu sou uma delas que, que jamais usaria, não falo jamais, né? porque a gente às vezes paga a língua. Mas neste inverno eu não usaria um casaco de zebra. Mas porque não tem nada a ver comigo. Eu acho que eu não tenho nada de zebra. Então, é aquele... Ah, você tem que ter. Não, eu não tenho que ter. Eu tenho que ter coisas do meu estilo. Eu tenho que ter as cores que eu gosto, que ficam bem pra mim. Dentro do estilo que eu escolhi. Isso sim é prazeroso. Não te deixa escrava da moda. Não vai te fazer uma vítima da moda. Você vai estar sempre com teu estilo autêntico. Original. E que vai te dar muito, mas muito mais alegria do que você seguir listas prontas da internet ou alguém que falou isso ou aquilo. Eu gostaria muito que agora você... Se ainda não curtiu esse vídeo, dá o seu like, deixa o seu like aqui, porque me ajuda bastante, vai ajudar esse canal também a levar essa mensagem para mais mulheres. Aproveita também, se inscreve aqui, vai fazer uma bela diferença, ativa o sininho, porque eu estou sempre postando. A gente se vê nos próximos vídeos e nas redes sociais também, lá no arroba Marcela Damaso. Eu fico por aqui e até mais!